Yeah! Foi no Rio de Janeiro No dia de quarta-feira Mataram mais uma preta Mataram mais uma preta Mataram, Mataram uma companheira Sua vida, minha colega Sempre foi de muito riso pra quem luta todo dia contra o machismo e o racismo mas é na luta que aprendemos vai a flor fica a semente enquanto estivermos juntas marielle está presente camaradinha aruandê yeah, yeah aruandê camarada yeah, E yeah, yeah, yeah. é vaca de bom